Olá, eu sou William Silva Eu vi um pedido aí é, Com a música Consagração é, Uma música bem antiga Da igreja, e como eu já toco ela Então fica fácil, né? É, eu nem lembro quem pediu Bom, mas vamos aí a introdução Bem, na verdade A introdução é um acorde, né? Que é Lá E Lá com quarta O que, que acontece? Só que tem aqui né, uma melodia essa introdução. Vamos lá, então? Eu vou fazer uma vez aqui rápido, tá? Depois eu vou fazer devagar. Ouviram? Bom, bem devagar aqui, ó. Mi. Mão esquerda, tá vendo? Ó. Mi. Lá. Tá vendo? Então, ó, Mi, Lá, Mi, Lá, aqui é um Lá com nona, tá? Então, ó, Mi, Lá, Mi, mão direita, Lá, Si, Mi, e aí vem aqui um Lá com quarta e um Lá, ok? Então, bem devagar. Ok, mais uma vez, né? Bem, vamos às partes cantadas, né? Começa aqui então, com o lá, o rei dos reis. Mi com Sol sustenido, consagro Sol com sexta, tudo o que sou, Ré com Fá sustenido Fá, Lá, Mi. De novo, a minha vida entrego é Lá, Mi com Sol sustenido, Sol com sexta, Ré com Fá sustenido Fá Lá Mi Agora vem a terceira vez é, Eu te louvarei Vai ser aqui ó. Lá Mi com Sol sustenido Sol com Sexta Ré com Fá sustenido Fá Lá, e agora vai ter aqui um Si com sétima e Mi, ok? Agora vem a parte do celebrarei. Eu prefiro fazer com os acordes invertidos, mas vamos tentar fazer aqui é, com os acordes na fundamental. Celebrarei, Ré, Mi. No Fá sustenido tem uma jogadinha aqui, que é isso aqui, ó. Fazer mais grave. Ó. É o que? É o Fá sustenido menor e o Mi. E aí faz essa jogadinha. Ó. Celebrarei a ti, ó Deus, como eu viver. Tá? É rápido. Então eu vou fazer devagar. Ó. Celebrarei a ti, ó Deus, agora, ó, como eu viver. Fá sustenido Mi Fá sustenido Mi Fá sustenido Tá vendo? Então vamos lá celebrarei Ré Mi Viu? Contarei Ré de novo Mi Lá Sol com Si Lá com Dó sustenido, Ré, Mi com baixo em Ré, Dó sustenido menor, Fá sustenido menor, Mi, Ré, todo C, Mi, que neles, aqui vai subir, né? vai fazer um, um subindo aqui, o, no caso a nota, né? ela vai ficar... Toda a terra, Ré, Mi, agora vem aqui um monte de acorde, tá? Com cânticos de júbilo, vai ser Lá, Mi com Sol sustenido, Fá sustenido menor, Mi, tá? Então vai ficar toda a terra celebra Ti, vai ser essa velocidade, com cânticos de júbilo, Pois tu és, tá vendo? É difícil, né? Cai no Fá sustenido, menor. De novo. Toda terra celebra ti. Ré, mi. Lá. Mi com sustenido. Fá sustenido menor, mi. Pois tu és, ré. O Deus é, é mi, né? Criador. Cai em lá. O que, que acontece? Aqui... Na música ela volta tudo de novo. Na, na, no celebrarei, tá? Volta tudo. Eu não vou tocar duas vezes. E para finalizar essa parte, na segunda vez acontece isso aqui: a última vez. Toda terra celebra ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus criador. Agora cai em Lá, Fá sustenido menor, pois tu és Ré. Fá sustenido menor, Mi, é, si com Ré sustenido, pois tu és de novo Ré, Mi e introdução, ok? Quatro vezes, né? Agora vem. A segunda parte da música que é a honra. A honra. Lá. A glória, Mi. Fá sustenido menor. Dó sustenido menor. Ré. Dó sustenido menor. Sol com Si. Ai, desculpa. Si menor. Si menor com baixinho Lá. Sol, Ré com Fá sustenido Mi, Ré com Fá sustenido Mi com Sol sustenido Agora eu vou fazer devagar A, ó, Lá Mi Fá sustenido menor Dó sustenido menor Ré Dó sustenido menor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 Eu tirei ela aqui, ouvi aqui, fazia muitos anos que eu não tocava essa música, né? Dei uma ouvidinha aqui para lembrar, porque eu já tinha esquecido. E consegui, né, <risos> lembrar aqui como é que toca ela.